Postulado básico de vida para os eneatipos 3. O princípio fundamental que ele esqueceu, que ele perdeu, foi todas as coisas funcionam e se completam de acordo com as leis universais. E aí ele desenvolveu uma crença, e a crença é a seguinte. Para funcionar e serem levadas a cabo, as coisas dependem do esforço de cada pessoa. As pessoas são recompensadas pelas coisas que fazem, não por serem aquilo que elas são. E aí a estratégia que ele usa para essa crença é a seguinte, para obter o amor e a aprovação dos outros, aprender a ser bem sucedido, a esforçar-me ao máximo para ser o melhor no que faço e a conservar uma boa imagem, desenvolvi uma energia que alimenta a si mesma e me impulsiona para a frente. Essa é a crença dele e esse é o projeto dele.